pessoal nossa tá muito escuro então galera eu tô aqui deitado no ar-condicionado com o sono é, a parte a parte que eu li do livro ela já começa a falar do livro do Balbo, ela já começa a falar dessa essa visão de mundo é, consumista, nessa nova fase que a gente vive, né, e posso falar que, é... como eu vou dizer, a... o chocante é que eu me vejo na descrição que ele, eu me vejo na descrição que ele, que ele fala sobre, caraca, tem muito feliz. Não dá nem pra ver meu olho direito. Eu me vejo na descrição que ele, que ele fala. É... E vejo várias pessoas nessa descrição. E, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo que ele quer dizer. Não dá muito pra gente fugir. Estamos todos presos nessa. nessa jaula. chamada shopping Sempre, chamada. chamada. business. E. O que eu fiquei me questionando era, era exatamente isso Como que a gente faz fugir desse tipo de ação Se ele mesmo diz que... Ele mesmo diz que... É... A coisa feita pra... A coisa feita pra... A coisa feita para Pra ser do jeito que é Bom, galera... Amanhã eu vou ver se eu sento pra ler um pouquinho do Alcorão Porque eu percebo que ler, ler o mesmo livro durante quatro dias já torna, já torna a leitura chata, cansativa É bom a gente dar uma, uma quebrada pra poder Vinte um gás total Então é isso aí, gente, Fique com Deus Eu quis fazer esse vídeo meio doidão aqui No escuro Enquanto eu tô aqui deitado Valeu, gente. Fica com Deus.